Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caio Nobre. Meus amigos, agora é oficial. Mortal Kombat Legends 3 Snow Blind aí foi confirmado oficialmente pela nossa querida IGN e nós temos aí mais alguns detalhes relacionados à sinopse atores que vão dar vida aí aos personagens, uma possível janela de lançamento aqui e algumas coisas que nós precisamos discutir nesse vídeo também. Aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Lembrando, galera, que hoje... Começa a nossa cobertura da Evo 2022 a partir das 21 horas hoje já tem live marcada aí para a gente poder conferir o top 24 até o top 8 do Mortal Kombat 11 e no sábado e no domingo também faremos várias transmissões para poder curtir esse evento maravilhoso aí em parceria com o PlayStation que nos autorizou fazer essas transmissões para vocês então vai ser muito da hora Contamos com cada um de vocês aí nessas lives que vai ser muito louco, cara Muitas lutas insanas e novidades também, cara Vários anúncios que devem acontecer aí Então, pessoal, vamos lá começar a discorrer um pouquinho aí Sobre esse Mortal Kombat Snowblind, tá? Eu vou até trocar nossa tela aqui Pra notícia onde eles falam um pouco mais a respeito Eu peguei aqui do PSX-BR, né, embora a fonte seja da higiene americana Porque aqui já tá tudo traduzido bonitinho, o pessoal do PSX aqui faz um trabalho fenomenal com isso e tal Então, bora lá conferir todos os detalhes que eles estão passando aqui pra gente Depois a gente discorre um pouquinho eu quero saber a opinião de vocês depois aí também Vamos lá! Após um vazamento, o site IGN revelou com exclusividade Mortal Kombat Legends Snow Blind, sequência animada de Mortal Kombat Legends de 2020, que é o Scorpion's Revenge, e o Battle of the Realms de 2021. Mortal Kombat Legends Snowblind é produzido e dirigido por Rick Morales, que também produziu Scorpions Revenge e Battle of the Realms. Jeremy Adams, que escreveu os dois filmes anteriores, está de volta como roteirista né, desse Mortal Kombat Legends novo aí. Aí veja abaixo uma nova imagem exclusiva do site da IGN, do, do Liang, né, Sub-Zero, e do Kenshi Que é essa imagem aqui agora que tá aparecendo na tela pra vocês A gente pode de fato ver aqui o nosso querido Kuai Liang até um pouco inchado eu diria Bem mais velho, dá pra poder perceber que também a cicatriz no rosto dele e tal tem um burrinho aqui com essa carrocinha carregando alguma coisa, deve ser mantimentos, qualquer coisa do gênero Ele não me parece mais ser um cara que é líder de clã, algo do gênero assim, por conta das roupas que ele tá vestindo Ele parece mais uma espécie de andarilho, não sei, a gente não sabe como é que tá a história do negócio, né? Aqui a, aqui a gente até tem uma sinopse, mas a gente não, não entrega exatamente tudo o que aconteceu com os personagens, o que, é que aconteceu com o com os Lin Kueis e tudo Vamos esperar poder ver, mas essa é a primeira impressão que passa E aqui a gente tem o nosso querido Kenshi um pouco mais novo, né? um pouco mais jovem aí A gente pode ver que ele já está com a, a faixa tampando os olhos aqui e também a espada eu tô bem curioso pra poder ver que rumo que eles vão dar pra essa história Como é que vai ser a interação desses dois personagens E que tipo de perigos eles vão enfrentar juntos, né? E aí, ó, eles trazem aqui pra gente um pouco sobre o elenco e vozes que irão integrar o filme, vamos dizer, ó vamos lá. O elenco de vozes em inglês inclui Manny Jacinto, do Top Gun Maverick, The Good Place David Wenham, acho que é isso, né? Senhor dos Anéis e Põe de Ferro Bem como Ron e Wan. Que dublou Scorpion em Mortal Kombat 11 Bacana pra caramba A gente conhece muito bem o dublador em inglês dele Mas interpreta o Sub-Zero aqui Entendeu? Então a voz do cara, que é o, Mortal, que é o Scorpion no Mortal Kombat 11 É o Sub-Zero nessa animação Vai dar uma bugada na mente Dependendo do tom que ele usar Se for muito parecido com o Scorpion Mas, mas vai ser legal, o cara é muito bom E aí, ó Eles trazem aqui pra gente também, pessoal ó, O elenco de voz completo, né? O Mane Jacinto, que é o Kenshi o David Wayne, aqui, que vai ser o Kano. O Hon Yuan, que vai ser o Kwai Sub-Zero. Esse Keith é Keith, né? Silverstein, que é o Cabal. Courtney Taylor, que é a Kira. Yuri Lowenthal, é isso mesmo, né? Cobra, vai fazer o Cobra. Art Butler, que vai fazer Shensung e alguns guerreiros Linquês, provavelmente. E Imari Williams, que é o Tremor Ou seja, galera A gente vai ter realmente uma participação bem maior do Dragão Negro aí Como a gente tinha visto naquela sinopse que foi vazada, vamos dizer Ainda tem uma sinopse aqui pra gente poder ler E isso daqui, mano, bate de fato com um rumor, né? Um possível vazamento há muito tempo atrás que tinha saído no site Falando que eles estavam procurando um cara com a voz um pouco mais que traga uma voz um pouco mais envelhecida, vamos dizer, pra poder viver o Kwai o, o Sub-Zero no caso e tudo. Eles tinham mencionado também Tremor, eles tinham mencionado Cobra, eu lembro disso também. Então assim, vai ser uma, uma abordagem um tanto quanto diferente, vamos dizer, do que a gente viu nos outros dois filmes de animação aí. O elenco também inclui Patrick Seitz, Lei In, Sumali Montano, Deborah Wilson e Keston John, embora a gente não saiba qual. Embora a gente não saiba, né? Quais personagens eles vão, eles vão interpretar aqui, ó Em Mortal Kombat Legends Snowblind, Kano está determinado a conquistar o plano terreno, atacando violentamente cidade após cidade com a ajuda de três mercenários Black Dragons a sangue frio. Aqueles que não se submetem são aniquilados. Um jovem não vai dobrar os joelhos para Kano. Aqui tá traduzido meio, meio que ao pé da letra, né? E aí ele fala aqui que é o Kenshi, pá. Arrogante e indisciplinado, Kenshi perde tanto a visão quanto a confiança depois que Keino e o seu clã o atacam. Hã? Kenshi então fica sob a tutela de Qualiang, agora aposentado e relutante em treinar Kenshi, mas também o único lutador poderoso o suficiente para derrotar, para desafiar Kano, no caso. Né? Ao longo do caminho, Kenshi redescobre a esperança que ele havia perdido e um possível caminho para a redenção. Mas isso será suficiente para parar Kano e salvar Earthrealm. Mortal Kombat Legends Snowblind será lançado em, digi em digital né, e Blu-ray ainda este ano. Então assim, cara. Alguns pontos aqui que a gente pode já pegar dessa sinopse, né? O grande foco vai ser o Kenshi como protagonista, essa jornada dele junto do Quile Yang que agora tá aposentado e reluta em treinar o, em treinar o guerreiro, né? no caso o Kenshi aqui, e... O gran... Os grandes antagonistas da vez, pelo jeito, vai ser o Keno, de fato, com a Black Dragon ali, envolvendo o Cobra, envolvendo a Kira, o Cabal tá no meio dessa história também, Tremor... Mas nós sabemos que tem o Shinsung na capa também, então ele deve ter um envolvimento ali de alguma forma, saca? Então assim, eu acho que pode ser uma história meio que... Me... Por mais que ela fuja um pouco do que a gente tá acostumado a ver ali, né? Eu acho que pode ser bem legal, se tiver um roteiro bacana e tudo, pra gente poder ver ali a, essa evolução do Kenshi, por assim dizer. E uma coisa legal que eu preciso trazer aqui, cara, depois do primeiro vídeo que a gente tinha feito aí do Mortal Kombat Snowblind, é que, mano, a gente tem, nós temos aqui os melhores inscritos da vida, porque muitos, depois daquele vídeo que a gente fez, trouxeram nos comentários que isso daqui que eles estão mostrando pra gente se assemelha um pouco... Do que foi mostrado ali no Deadly Alliance na época Porque eles mostram um Sub-Zero mais envelhecido Pelo que comentaram lá nos comentários daquele vídeo Por conta da utilização do amuleto do dragão, né? E a gente tem ali também um Kenshi um pouco mais novo de fato Apesar de não ser tão novo igual aparenta aqui nessa animação, sabe? Mas aí o pessoal, eles fizeram de fato essa correlação, saca? Com o Deadly Alliance ali, a história e tudo E realmente eles podem ter pego ali, adaptado Parte do que a gente vê ali, pelo menos na, em termos de como os personagens estão e tudo E eles vão trazer uma história única para esse filme de animação E isso eu acho que é uma coisa bem legal, eu acho que pode ficar muito bacana Porque, igual a gente comentou no outro vídeo, né? O Scorpion's Revenge, ele também teve as suas mudanças ali Em termos gerais da história, do que a gente conhece e tudo Mas no final das contas ficou um filme muito bacana, sabe? Então assim... Eu, eu torço um pouquinho o nariz, eu fico meio com medo Por conta do que eles fizeram com o Battle of the Realms Mas aqui como vai ser uma história focada E que foge um pouco do padrão de torneio, ameaça de Shinnok e tudo mais Um negócio bem direcionado mesmo Eu acho que pode ficar muito, muito legal Não vou levantar demais expectativas, né? Pra acabar não me frustrando aí Mas vamos torcer, cara Vamos torcer pra que seja uma coisa bacana E um outro ponto, cara, é que Mencionam é, em alguns fóruns e tudo mais aí rumores acerca de uma janela de lançamento para esse negócio Estão dizendo que esse filme deve chegar lá para outubro E a gente sabe que outubro são aí os 30 anos de Mortal Kombat, quando a franquia completa esses 30 anos, né? Na verdade E aí eu comecei a pensar, cara, será que eles vão utilizar esse filme, entendeu? essa nova animação de uma forma a comemorar os 30 anos e pode ser que fique por isso mesmo, sabe? Porque na IGN ali, eles falam... Eles, eles passam um trecho lá pra gente dizendo o seguinte. É, à medida que os 30 anos de Mortal Kombat se aproximam e tudo mais, a Netherrealm, né, a Warner vai lançar uma nova animação, que é o Mortal Kombat Legends Snowblind e tudo. Eles fazerem essa menção me deixa um tanto quanto preocupado. Porque sim, cara, eu tenho muita expectativa, embora não seja legal ter, né? de que eles ainda tragam algum, alguma espécie de coletânea em comemoração aos 30 anos, sabe? Vai ser legal esse filme chegando aqui nos 30 anos? Pô, vai sim, eu tô curioso pra poder assistir. Vai ser o suficiente? Eu acredito que pra muitos não, sabe? Eu gostaria sim que nós tivéssemos mais coisas aí sendo apresentadas pro Mortal Kombat nos seus 30 anos. Chega uma animação junto com uma coletânea, seria... Perfeito assim, entendeu? Já que jogo novo, a gente deve ver aparecendo só no The Game Awards no final do ano mesmo E, que santo que vem, né? Vamos ver o que, que vai acontecer Mas é isso galera, ó Agora sim é oficial, nós teremos um novo Mortal Kombat Legends Passei aqui pra vocês algumas informações sobre dubladores, né? E também a sinopse E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo aí agora o que vocês acharam de tudo isso que eu comentei? O que vocês acham aí dessa possibilidade de ser apenas esse filme para comemoração dos 30 anos? Vocês ficariam decepcionados com isso? Vocês estão esperançosos com relação a esse roteiro que eles estão criando aqui, que foge um pouco do padrão da história geral do Mortal Kombat? Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de tudo isso, eu vou adorar ver o de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. A gente vai ficando por aqui. Vejo vocês aí na nossa cobertura da Evo esse final de semana inteirinho. Um beijo pra todos. Até mais. E fuemos, meus amigos.